E aí pessoal, aqui é a Paloma Hoje nós vamos conferir o trailer do Coffee 15 do Yashiro Então vamos assistir juntos Bora pro vídeo yeah! Pessoal, dá pra ver que fora esse golpe que eu nunca vi, os normais do Yashiro estão iguais à sua versão clássica. Os golpes de comando e agarrões também seguem o padrão. Os e os SDMs mantiveram a mesma ideia, mas com animações mais fluidas. Achei muito legais! Os golpes especiais e combos também estão parecidos, mais atualizados e a adição de golpes e eggs abre novas possibilidades. SNK fez o mistério no clímax. <risos> Pessoal, curti demais a modelagem do Yashiro e estou ansiosa para ver a versão Orochi. Os lagarrões, claro <risos> E é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado E tô ansiosa por Coffee 15 Eu acho que vocês também Então, vamos aguardar E até o próximo vídeo E obrigada por ter assistido o vídeo até aqui E se inscreva Para quem não é inscrito Compartilhe com seus amigos e amigas E, e é isso aí, tchau